Olá, olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. E hoje nós estamos no nosso quadro, na nossa revista eletrônica Viva a Voz. E lá, no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 6, do versículo 14 ao 15, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre perdão. Perdão, essa palavra que deixa muito de nós em prisões. E estou aqui hoje com o pastor Saulo. Pastor Saulo. Um prazer. Seja bem-vindo, vocês já devem ter visto o Pastor Saulo aqui no ADEC TV, ele é pastor lá em Apim, da Assembleia é de Deus, vice-presidente do campo. Pastor, é um prazer, primeira vez que eu recebo o senhor aqui no Viva Voz. Prazer é todo meu, uma alegria poder estar aqui. Pastor, nós vamos falar sobre perdão. Isto. E quando a gente fala de perdão, acho que como a maioria das coisas, é muito mais fácil falar, não é? Do que praticar, do isso, que fazer. Exatamente. Exatamente perdão não faz parte né, da cultura do mundo e do homem natural. Não faz parte. E, e depois que nós mesmos convertemos, o perdão não é, não é algo tão fácil de praticar, não é tão fácil de falar sobre ele, mas é essencial. Né? Ele é essencial dentro de, até do texto que a irmã acabou de ler. Nós percebemos que o perdão não é uma opção que a gente tem. O perdão é uma prática que realmente nós temos que o praticar. Pastor, e né, quando eu falei que é muito mais fácil falar né, sobre perdão do que praticar, e muitas vezes também às vezes falam assim, nós perdoamos, mas foi só, vamos usar uma expressão, só da boca para fora. Sim, e isso não resolve, né? Dizer eu te perdoo, mas continuar tendo restrições à pessoa que nós dissemos ter perdoado, na verdade o perdão não, não, não houve, né? não houve a ação do perdão em nosso coração. Então não pode ser apenas uma palavra vazia, está perdoado. Aí você fica lá eu fico, não, perdão não é isso. O perdão ele tem que atuar e reatar a amizade, refazer né? Aquele, aquela, aquela amizade, aqueles momentos de, de carinho. E o perdão precisa refazer essas coisas, senão não houve um perdão real. A mágoa não pode existir mais. Não pode. Eu, eu tenho, esses últimos meses deste ano, falado muito sobre esse assunto, algumas, alguns assuntos práticos né, do cristianismo, e eu tenho falado acerca do perdão. E a gente lenda, estudando um pouco mais, tanto a Bíblia quanto também é, outros conselheiros, né, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Nós dizemos que a mágoa, a vingança, é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Né? E o perdão é o inverso. O perdão é um remédio que a gente dá para o outro, para nós sermos curados. Nós damos o perdão a alguém, mas o mais beneficiado pelo perdão somos nós mesmos. Porque somos nós que vamos ser curados. Nós vamos ser sarados por aquilo que nós ofertamos a outra pessoa. Então, aí está uma grande importância do porquê perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Para mim ser restaurado. O maior beneficiário, beneficiado de um perdão, é a pessoa ofendida. Libera o perdão e a gente passa a ter paz. Né? E não é só paz com Deus, é paz com nós mesmos. Com nós mesmos. Paz com nós mesmos, tranquilidade. A paz com Deus, mas principalmente com nós mesmos. Evitar um problema de saúde né? emocional, e doenças psicossomáticas, por causa do perdão, nós deixamos de ter e é muito importante, como a irmã já disse no princípio, não é fácil perdoar, verdade é isso. Por muitos anos eu, eu aprendi fui ensinado que perdão é esquecer, quando na verdade não é perdoar, não é esquecer. A gente lembra muitas vezes daquilo que a pessoa nos fez. Né, de, de ruim que nos magoou mas desde o instante em que eu decidi perdoar, porque o perdão é uma decisão né, desde o momento que eu decidi perdoar, eu vou trabalhar o meu coração para isso acontecer aí eu já não posso mais cobrar não posso, talvez não vou esquecer né, mas eu não vou mais ter aquele desejo de ficar cobrando aquele que me foi ofendido então perdoar não é esquecer Perdoar e a gente liberar a pessoa. É tipo né? não lembrar com mágoa, não lembrar mais com dor. Isto, isto. Não, não deixa aquela mágoa contínua, né E a gente lidando com as pessoas, a gente lida né, há muitos anos pastoreando, a gente, é, nós já enfrentamos muitas situações, às vezes entre casais, pais e filhos, filhos com os pais, em que houve um problema há décadas atrás. E a pessoa ainda fica guardando aquilo, ainda fica remoendo dentro de si. De vez em quando, quando tem oportunidade, ela abre a cardeneta né? e joga aquelas mágoas tudo para fora, em qualquer discussão. Ah, mas já aconteceu há tantos anos, a pessoa abre a cardeneta e começa a cobrança em cima da outra pessoa. A gente percebe que aquela pessoa está com aquilo guardado e a mágoa está ali enraizada. A única solução, o único remédio para remover toda a mágoa é o perdão. A raiz da amargura ela é arrancada do nosso coração no momento em que nós decidimos perdoar. E não é fácil, mas quando a gente decide perdoar e busca o auxílio do Senhor, Deus vai trabalhar, vai nos ajudar. Porque o mais interessado em que a gente pratique o perdão é o próprio Deus que nos perdoa. Senhor, eu quero perdoar fulano, então me ajuda. Me mostra um caminho, né uma, uma estratégia, às vezes, para me trabalhar com essa pessoa e tirar isso do meu coração. E Deus vai resolvendo isso nos nossos corações. E, pastor, nós até entramos um pouquinho, até falamos na minha primeira pergunta, mas eu vou para a gente adentrar mais a fundo. Sim. Quais as consequências para a falta de perdão? aí é que é até interessante a pergunta que está no plural, né? E realmente são muitas consequências, muitas consequências é, negativas quando nós não damos o perdão, né, a falta do perdão. Algumas ideias, quando nós dissemos aqui, e a principal, é com Deus, né, a consequência mais grave é o que nós lemos aqui em Mateus 6,14. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados, é a consequência mais grave da falta de perdão. É, no mundo espiritual, na vida espiritual, e depois até na, no, no relacionamento entre nós e até com nós mesmos. Né? Os, pre, os prejuízos que a gente vai acumulando ao longo do tempo ao não ofertar um perdão à pessoa, não lhe dar o perdão. Vem as, as enfermidades, as doenças, né? a depressão. A gente lida com casos que a pessoa entrou em depressão porque foi tão ofendida e não conseguiu liberar perdão. Eu ouvi há pouco tempo um dos pastores de renome no Brasil falando sobre isso. Ele falou, seu perdão, uma mulher falou que tinha ódio do marido dela, muito ódio do marido. Aí ela falou, não, você tem que sentar e conversar. Ela falou, não, ele já morreu, tem sete anos que ele morreu. E você, contigo, esse ódio todo, a verdade é quem que morreu mesmo? Foi ele ou você que morreu? A diferença é que ele morreu e está deitado, e você está morto, mas em pé. Porque odiando uma pessoa que já nem, nem está mais viva as consequências são várias e graves, né? É, é, o senhor falou uma coisa interessante sobre ofensas, né? Na verdade, eu acho que é uma das grandes armas do inimigo, do diabo mesmo, para nos atacar, porque a gente guarda ofensas demais, né? Retém as ofensas. Ofensas que realmente foram ofensas, às vezes coisas que nem foram ofensas, nós tomamos isso, como ofensas. Isso é o mais grave, né? É... Às vezes nós nos sentimos ofendidos quando na verdade nem houve uma ofensa. A gente está tão sensível no nosso emocional que a gente leva para um lado de ofensa e às vezes nem é. Nem foi uma ofensa, né? Nem foi uma ofensa, às vezes uma palavra que a gente, em outro momento, não teríamos levado como ofensa. Interpreta, deu duplo sentido, interpretou Isso. errado. Realmente é uma grande arma e a gente não consegue... Liberar o perdão. Às vezes a gente ouve uma palavra que a intenção da pessoa não era nos ofender. Mas a gente interpreta como uma ofensa e passa a trabalhar aqui no coração como ofensa e vai criando mágoa. Né? A outra pessoa está tão inocente que não expressou aquilo para nos ofender. E é como a irmã diz, não é uma ofensa de verdade. E a gente põe no coração que foi uma ofensa. E interessante, hoje eu estava orando e veio meu coração, algumas coisas assim. Às vezes, quando o nosso coração não está bem, né, a gente... E tem pessoas que também têm um coração muito mal. Tudo que se fala com ele leva para um lado negativo, e de ofensa, de tristeza. Quando, na verdade, ele fala com as pessoas coisas sem medir as suas palavras. Mas quando se fala com ele, ele, se, ele é tão sensível que se ofende facilmente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Toda palavra que a gente tem como ofensa, ato, ou um gesto, é realmente uma ofensa? Vamos reavaliar essas coisas, analisar melhor, porque talvez não foi uma ofensa, foi uma palavra. Né? E se a gente passar a interpretar de modo positivo as coisas, a gente tem menos propensão à amargura. À e mesmo se for uma ofensa, a pessoa usar um nome pejorativo para te ofender... Mas você sabe que aquilo não te representa. Você tem que, né? O seu emocional tem que estar bem para você. Olha, ela me usou na hora ali de raiva para me ofender, mas eu não fiquei ofendido porque isso não me representa. Você tem que saber quem você é. E isso muito interessante. Eu, eu gosto muito de ouvir um, um filósofo aí, o Leandro Carmel, Carnal. Carnal. Carnal. E ele falou isso: a gente deixar as pessoas nos dominar. Ele falou: Pode, a pessoa, quando te usa uma palavra pejorativa, tem duas opções, é verdade ou é mentira. Se for verdade, não está ofendendo porque é verdade mesmo. Então, se me chamar de cabelo branco, por exemplo, não está me ofendendo porque é a verdade. Mas se ele me falar uma coisa que eu não sou, também não pode me ofender porque é mentira. Eu sei que não é verdade, então ele está enganado. Porque senão são pessoas que passam a nos dominar, dominar nossas emoções, nos controlar através de palavras. E a gente dá, dá muito crédito a essas pessoas, leva muito, dá muito valor elas falam e fica magoado, fica triste, depressivo. Ou é verdade, é mentira. Se é verdade, eu não posso me ofender porque é verdade. Não, realmente eu sou isso mesmo. Eu tenho que melhorar então. Não, isso é mentira, eu, eu, não, é, não faz parte do meu caráter. Então pronto. Pronto, né? É, é, é, é, é, é, o, o senhor falou, usou a palavra muito bem. Estamos todos muito sensíveis. Muito sensíveis. Eu tenho um exemplo, assim, de que a minha menina é muito prática, muito objetiva. E quando ela era menor, né, e passa aquela fase que a gente passa de trocar os dentes. E na escola os amiguinhos começam, ah, que você tá banguela, que você tá banguela. E teve uma fase que as amiguinhas dela estavam muito triste porque os meninos estavam implicando com as meninas. E algumas mães reclamaram e eu perguntei, Sofia, mas eu estou vendo que as mães estão falando, você não reclamou comigo, né? Porque você também está faltando os dentinhos, está trocando. Ó oh, mãe, se me chamar de banguela, eu vou falar assim. O que que tem? Eu tô mesmo, não tô. É verdade. É verdade, eu tô banguela. Tá mais, eu... eu estou banguela. Eu estou, mãe. Porque eu... eles falam comigo, eu falo assim, mas vocês também dão tudo banguela. Então... Se não ficou, vai ficar ainda. O pensamento da criança é tão <risos> objetivo que às vezes a gente tinha que tomar, né, para nós. E, deveríamos agir assim. Ô, é. oh, Banguela, realmente, eu estou banguela. Estou banguela. Não, é, não é mentira, não está me ofendendo. E daí, é. né, que acho que já parte realmente é o nosso emocional, né, pastor? Nos atinge muito fácil, as pessoas têm um poder muito grande sobre a gente. E entrando de novo lá no perdão. Essa aqui é boa. Essa pergunta existe limites. Existem limites para perdoar alguém? A, a, a gente pensa que sim por causa da palavra de Jesus, né? Quando Pedro pergunta se deveria perdoar sete vezes, ele falou não, deu sete, mas até 70 vezes 7, né? A gente tem a impressão que ele impôs um limite né? De 490 vezes, mas o sentido da palavra de Jesus não é este. Porque para os judeus, perdoar era duas, três vezes. Pedro foi, né, aumentou, um aumentou pouquinho. sete vezes, né? Pedro foi generoso. Aí Cristo vem de uma palavra superior ainda a Pedro, até setenta vezes sete. Isso trouxe uma sombra. A verdade o que o senhor está dizendo é isso. Enquanto a pessoa precisar de perdão, tem que perdoar. Porque a, o exemplo de perdão é Deus. E Deus não limita o seu perdão a nós. Nos perdoa tantas vezes, daqui para frente não perdoa mais. Deus não limita o seu perdão. E é o exemplo que nós temos, máximo de perdão. O perdão ele é algo ilimitado. É evidente que nós, como ofensores, temos que passar a deixar de ofender. Passar a vigiar, para não trazer transtorno. Mas não, não, há, não há um limite né? de, de tantas vezes, e acabo daqui para frente, eu não tenho mais a obrigação de perdoar, ou não tenho mais necessidade de perdoar. Imagina um casamento, alguém casado. 30, 40, 50 anos. Será que já não atingiu os 490 vezes na palavra literal de Jesus? <risos> Com certeza. <risos> e tem que continuar oh. perdoando, né? Deus. Então é, não há limite para o perdão. Não vai chegar um momento para assim, já cumprir toda a minha cota de perdão, não. Enquanto a pessoa nos ofender, nós precisamos ainda estarmos expostos. Lógico a que eu perdoar. acho que tem então, uns perdões, sem perdão, que realmente talvez ele seja um pouco, ele é mais difícil que o outro, né? Mas realmente é, é uma prática, né? Sim. É trabalhar Sim. tudo para. Há, há ofensas que são mais graves, né? Um, alguém assassinar um filho da gente, um estupro. Um estupro. São ofensas e muito mais graves. De que alguém é apenas falar, você está banguela. É. é mais simples. Mas a gente praticando, perdoar nas aquelas coisas mínimas, nas ofensas menores nós fortalecemos nosso próprio caráter perdoador. Aí quando vem uma ofensa maior, nós já estamos tão acostumados a perdoar coisas menores que a gente tem menos dificuldade de perdoar. Né? A gente consegue perdoar com menos dificuldade. Então, precisamos praticar esse perdão de todas as formas para poder sermos beneficiados. Né? E Mesmo aquele, aquela ofensa mais grave que a gente Sofre de algumas pessoas né? Alguém nos ofender no trânsito é uma ofensa Mas é uma ofensa mais simples A pessoa foi embora, você nem vê ele mais Mas uma ofensa mais grave, a pessoa está convivendo com ela É mais difícil, mas não impossível né, De ser resolvido através do perdão do per... E tudo, tudo que o Senhor nos deixou como ordenança né, Na Bíblia, Ele nos deu o exemplo primeiro É, e aí como a irmã disse O perdão é uma das ordenanças Isso. do Senhor Dos mandamentos dEle ele, e ele ordenou, nos perdoou primeiro, né? Mas antes dele exigir de nós, ele ofereceu perdão. Né? Sempre perdoando. Sempre perdoando as pessoas. Então, ele nunca exigiu algo que ele mesmo tenha praticado. Que ele não tenha praticado. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com o pastor Saulo falando sobre esse assunto tão importante e tão lindo ao mesmo tempo.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 Estamos conversando, né, pastor Saulo, sobre perdão. E ainda falando desse tema, é, a gente já, o senhor já até no primeiro bloco né, chegou a falar sobre isso, né? Que perdão é decisão. Eu queria aprofundar um pouquinho, né? Por que, que o perdão é uma decisão? É, por, o perdão eu vejo porque há, não é algo natural. Dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quando nós somos ofendidos, o que é automático em nós é revidar. Né? É devolver a ofensa. Isso é algo automático, instantâneo. A gente precisa nem pensar, nem analisar. Foi ofendido, é, automaticamente a gente quer revidar a ofensa. Por isso que o perdão é uma decisão. Porque não faz parte natural dos nossos sentimentos humanos. Quando alguém está nos ofendendo, a gente não para para pensar assim, ah, eu vou perdoar. É o toma lá, é lá da cá. É o dente por dente, olho por olho, imediato. A pessoa nos joga uma ofensa a gente quer devolver. É como quem está jogando tênis, né? uma parte de tênis. Joga para cá, joga para lá. Isso de todas as, em todas as áreas, familiares, né? profissionais, entre os amigos de trabalho. E por isso o perdão precisa ser decidido. A pessoa nos ofende... A gente analisa o que foi feito, a ofensa, analisa a pessoa que nos ofendeu, às vezes um amigo de longa data, né? às vezes a esposa ou o marido, um filho, que a gente ama, tem uma convivência de longos anos, um parente que é da gente. A gente analisa o conjunto todo e fala, não, eu vou perdoá-lo. Eu vou praticar o perdão com ele. E mesmo que se não for uma pessoa que a gente conheça ou conviva, assim tão mais próximo, né? talvez um irmão na igreja, que a gente conviveu por um tempo, depois se afastou, nós precisamos decidir, tomar uma decisão, né? eu vou perdoar, primeiro, como já, fomos, já falamos, por, primeiro porque é um mandamento do Senhor, é uma palavra de mandamento da Bíblia, que o Senhor nos deu sobre perdoar, e segundo porque eu quero ter paz, eu quero ter um emocional sadio, eu não quero ficar preso a uma situação, a preso uma pessoa através da mágoa. Eu prefiro me prender a uma pessoa através do amor, do carinho, mas não através de mágoa. Por isso a gente fala prisão. Uma prisão, e realmente é uma prisão. A pessoa fica presa, literalmente, acorrentada de uma situação. Todas as vezes que a gente lembra daquela pessoa, só vem o sentimento negativo. A gente só lembra dele com a mágoa, através da mágoa. Quando a verdade, a gente, quando a gente lembra, lembra de algumas pessoas, a gente lembra através de um gesto bom que ele fez com a gente, né? através do amor, do carinho. Mas quando estamos com, com, com mágoa por causa da ofensa, a gente se lembra da pessoa é através da mágoa. Lembra dele, lembra o que ele fez. Enquanto eu não tomo uma decisão, eu vou, estou decidido, eu vou perdoá-lo. É o primeiro passo para o perdão, é tomar essa decisão, não, eu vou perdoar. Eu decidi, eu vou perdoar. E dentro dessa mesma colocação, perdão não é para quem merece. As pessoas dizem, ah, ele não merece meu perdão. É verdade que ninguém merece perdão, nem nós. Nós não merecemos o perdão, nem dos, da quem nós ofendemos e nem de Deus. Não é merecimento, não é mérito. É onde a tua graça, a graça de Deus sobre nós e é a nossa graça em querer perdoar alguém. Ah, se ele mereceu o perdão, se fizer... Crescer, eu vou perdoar, nunca vai perecer, como nós também nunca merecemos. Então eu decido a perdoar, eu vou analisar todos esses pontos. Ele não merece, eu estou ferido. Né? É, a ofensa foi desproporcional, mas eu decidi. Eu estou decidido, vou perdoá-lo. A vida cristã, quase todas as, as práticas da vida cristã é decisão. Se parte do princípio de uma decisão pessoal, quase todas, quase todas as práticas do cristianismo, né, da vida cristã, é uma decisão. E o perdão não está longe, disso não está fora. Eu decidi perdoar e vou perdoar. Aí vai entrar o processo que a gente vai trabalhar, a cura. Algumas pessoas pensam assim: quando eu estiver a dor tiver passado, eu vou perdoar. Não, o perdão é um remédio que se toma enquanto está enfermo. Enquanto está doendo, eu vou tomar o remédio. Enquanto está doendo a mágoa, o que me fez, a ferida que me fez, eu vou começar a tomar o remédio do perdão. E muitas vezes, irmã, é, como uma doença que a gente cuida do físico, tem que tomar muito do remédio, muitas vezes, para que se alcance o efeito da cura, o perdão tem o mesmo processo. Às vezes a, a ofensa foi tão grande... E tem que liberar muito do remédio. E o remédio vai estar agindo aos poucos, vai estar trabalhando o nosso coração. Às vezes leva um mês, dois meses, tempo. O que a gente não pode é acomodar com aquela mágoa. A gente precisa né? primeiro tomar a decisão. Né? Tomar a decisão. Eu vou perdoá-lo. E a, parte, perdoá e a, e a partir daí trabalhar. Trabalhar o nosso interior. Né? Trabalhar o nosso emocional. E pedir ajuda ao Senhor né? em oração. Em e, com certeza passar a buscar de Deus força, condição e começar a orar pela pessoa por isso Jesus Deus falou orai para os nossos inimigos porque quando a gente ora por aqueles que nos, que nos machucou, é uma forma de Deus trabalhar o nosso interior para perdoar a gente passa a importar com a pessoa a vê-lo como alguém que precisa de alguma coisa de Deus, e aí fica menos difícil, né? não fica mais fácil fica menos difícil alcançar um, um sentimento de perdão aquela pessoa. Pastor Sal, às vezes, né, vamos por uma situação em que os ânimos estão inflamados, né, e ali a pessoa, para a gente evitar o tomar da cádia, a gente vai precisar um pouco de domínio próprio, né, sim. também. Autocontrole, sim. Autocontrole. E a pessoa fala assim, ah, mas a pessoa está lá me ofendendo, e eu não vou falar nada? Na verdade, você pode falar, mas você tem... A maneira certa de falar sem você também precisar devolver a ofensa. E interessante, irmã você... Carol, é isso que a irmã está dizendo. Quando alguém, os anos estão inflamados, ambas as partes estão, ser, estão prontas para ouvir a ofensa. É, está ofendendo, mas está pronto para ouvir, porque os anos estão inflamados. E quando alguém se controla, desmonta outros outro, os argumentos de, de ofensa daquele que está inflamado. E se eu me calei, eu. Eu desestruturo ele todo, ele, ele vai falando, falando, falando, falando, eu me calo Daí a pouco ele fica tão sem jeito que ele não, ele não sabe mais o que falar. Por quê? Porque eu não estou devendo ofensa, eu não tenho mais argumentação. Agora, como estudo né, que a gente está tratando aqui do perdão, não é fácil se calar. Os anos exaltados, né, inflamados, o fogo está queimando, a, né, a gente quer realmente... Devolver a ofensa, mas se tiver um domínio próprio, conseguir se conter um pouco e se controlando e calando, a, a discussão vai acabar minando, porque para de dar argumento para o outro para continuar ofendendo. Porque ele podia fazer ofensa, já falou, se eu devolver, ele replica em cima daquilo. Né? Aí a gente precisa aprender, não é fácil, né? não é fácil, mas é o caminho. Há poucos dias tivemos uma, uma conversa com alguém e, e a pessoa começou a falar, falar, e eu vi que estava muito cheio de mágoa, eu me encalei, fiquei calado. Falou, falo a... não Vou falar nada, não. Eu falei, não, não tenho o que falar. Dentro da situação que nós estamos vivendo aqui nesse momento, nada que eu falar vai trazer resultado. Deixa, não pode se expor, pode tirar do coração tudo, e depois a gente vai conversar outro momento. Eu ouvi o que o irmão está falando, eu vou analisar tudo, a gente vai sentar, a gente não vai conversar e assim eu fiz aí a pessoa que na segunda conversa ah, me perdoa, eu estava muito exaltado naquele momento e foi bom o ter ficado calado que, não, agora não posso coisa então, aí resolveu de modo pacífico, sem problema é fácil eu me calar? não é, porque a minha o meu natural automático está devolvendo mas a gente tem a força do Espírito Santo né, para poder se controlando a gente acha que é até uma autodefesa, né? Eu estou me defendendo. Na verdade, eu estou é devolvendo a ofensa. Está devolvendo, está tá se igualando, está empatando com o outro. E a verdade, irmã Carol, é mais difícil, é muito mais difícil, tem que ter muito mais força, muito mais coragem para se calar do que para falar. Do que para falar. É muito mais coragem para ficar calado e deixar. Quando Cristo foi levado ao Calvário, as pessoas ofendiam, e a Bíblia falou que ficou como um codeiro mudo. Mesmo. Que não abria sua boca Era ofendido, até mesmo Herodes perguntou Você não vai falar nada, estão te ofendendo Ele caladinho, não adianta Naquele momento não resolve falar nada Então há momentos que é melhor se calar E aí que a gente vê o, o fruto do Espírito né, sendo gerado em nós Domínio próprio, paciência <risos> E a paciência, o domínio próprio não é quando está tudo bem é quando não está bem, que eu vou mostrar paciência. Eu tô, tô, nós estamos aqui conversando, eu não precisa ter paciência com a irmã, não é? Por quê? Está tranquilo, conversando, é né? um bate-papo. Agora, quando está brigando aí, sim, uma situação aí que vai mostrar paciência e domínio próprio. Aí que vai, o fruto vai, vai ser útil, né? E Ai. Cristo nos deu esse exemplo máximo, né? Pastor, não é fácil, né? É, até para descontrair aqui, esses dias né? eu vi um... Um certo do senhor falando assim: tem gente que vem ao mundo só para testar. Nossa, 70 V7, <risos> é verdade. E realmente mas, tem. Só para descontrair, tem, né? Tem pessoas que ele está aqui para nos ensinar a praticar <risos> as virtudes cristãs de amor, de misericórdia, de perdão. Né? É, parece que tem um dom para isso. O <risos> né? é um dom né? <risos> é aquele Mas Deus pôs para nos testar, mesmo. E a gente vai praticando e para nos melhorar, isso é muito bom. Nos aperfeiçoar, né? É. E, pastor, vou fazer a última pergunta para o senhor, por causa do nosso tempo. Então, por que, pastor Saulo, perdoar? Porque fomos perdoados primeiro? Por que perdoar? Se o princípio parte daí, né? Assim como nós fomos perdoados, nós devemos também perdoar. Algo que eu li na Bíblia, que me chamou sem muita atenção, eu, eu passei a ver com um novo olho a, né, a, a palavra de Deus, nesse sentido, foi quando o Cristo estava na cruz, ferido, sofrendo, né, as agruras dos ofensores, e ele olhar para aquela multidão e falar assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O Cristo está dizendo que as pessoas estavam ferindo a ele por ignorância. Né? por ignorância, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão me causando, a dor que estão me fazendo. Eu passei a olhar também por este lado, quando alguém me ofende, eu olho assim, ele está me ferindo, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele está fazendo por ignorância. E a gente precisa ser mais sábio do que aquele que nos ofende. Porque senão a gente acaba sendo igual, né? empatando com ele. É o que Cristo mostra e essa palavra de Jesus o coloca num pantamar muito mais elevado do que os ofensores. Eles são ignorantes, mas eu não sou. Eles não têm conhecimento, mas eu tenho. A dor que eles me causam, eu sei o que eu estou sofrendo e, e eu não vou repetir isso. Eu não vou devolver essa mesma dor. Se eu fizer como eles estão fazendo, eu vou fazê-los sofrer como eu estou sofrendo. E eu sei que eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos perdoar, por quê? Porque fomos perdoados. Precisamos perdoar porque aqueles que nos ferem não sabem o que estão fazendo. Não é? Mesmo que, ah, mas eles não, são pessoas ignorantes, eles ignoram a dor que causam, o sofrimento que causa a gente. Nos fazem, às vezes, perder a noite de sono, se a gente deixar a mágoa no coração. Não é? Então, eles não sabem o que estão fazendo, o mal que estamos causando. Então, é melhor perdoar já começar a praticar o perdão, porque são pessoas ignorantes, que ignoram o que estão fazendo. Né? E assim a gente vai ter sucesso, vai ter vitória. E então, fechando aqui, né, a gente aprende que perdão é para os fortes. Realmente. É perdão para os fortes, os que têm força de vontade, é que vão conseguir liberar perdão para as pessoas. Passou Saulo então, né, para a gente encerrar. Funciona assim, se nós perdoamos, nós também recebemos o perdão da parte de Deus e até do próximo, né? Sim. E, e essa, né pessoal, essa é uma verdade que deve assim, nos motivar sempre, essa verdade que nós precisamos perdoar para receber o perdão. E realmente ter a compreensão, né o senhor encerrou assim, com chave de ouro, ter a compreensão do que realmente Jesus fez naquela cruz. Sim. Esses dias o presbítero Sebastião, o Sebastião Ferreira pregou ali. É, o que Jesus fez ali, né, ele disse assim no final né, da sua pregação, ele contou uma história e depois ele falou, é, se a gente não receber a salvação foi porque a gente não aceitou aquele perdão, a gente não recebeu aquele perdão. A é. cruz. eu achei isso muito lindo, né? Sim, o perdão é um ofertado e a um gente ofertado. pode rejeitá-lo. Ainda a gente pode é. rejeitá-lo. E quem perder a salvação é porque rejeitou o perdão de Deus. Porque rejeitou. Não é por causa dos seus pecados que vai para o inferno alguém. Não, é porque rejeitou o perdão que foi oferecido. Foi oferecido e ele não quis. Ele não quis, porque os pecados Jesus já tinha pagado. Já pagou por todos eles. Você... Ou eu que não quisemos receber o perdão. É. Você também precisa receber o perdão. É, eu encerro aqui agradeço a participação do pastor Saulo. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigada a todos vocês que nos acompanham. Que Deus abençoe poderosamente. E, como sempre, eu vou pedir o pastor né, para encerrar com uma mensagem para vocês. É que esse programa, você ouvindo o que ouviu, não seja apenas mais um programa que você assiste. Né, entre tantos outros que você tem assistido. Mas que sirva para você praticar realmente esse princípio cristão da palavra de Deus, de perdoar os que ofendem. Você vai encontrar paz, vai encontrar né, tranquilidade, alegria, deixar as mágoas, porque isso é um princípio do cristianismo. Nós vivemos uma vida plena de satisfação e alegria no Espírito Santo. Pratique o perdão e você vai ser uma pessoa mais feliz, com toda certeza. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A DEC TV. Conectado com você.